Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, e desta vez eu quero conversar com vocês a respeito da data de vencimento do ISS. Vocês sabem que recentemente o Comitê Gestor do Simples Nacional, por meio de uma resolução, promoveu a prorrogação da data de vencimento dos tributos federais incluídos no Simples Nacional. Mas, e aí? Como é que fica a questão do recolhimento do ISS, tanto aquele incluído no Simples, como aquele devido pelas empresas não optantes pelo Simples? É exatamente isso, é exatamente a respeito disso que eu quero conversar com vocês neste vídeo de hoje. Muito bem, antes de falarmos da data de vencimento propriamente dito, é preciso lembrar é, qual é o fato gerador do ISS. Isso está previsto lá na Lei Complementar 116 de 2003. O legislador fez questão de consignar que o fato gerador do ISS é a prestação de serviços. Está aí. Então, toda vez que eu prestar um serviços, é, eu sou obrigado a recolher o ISS. Mas como é que eu comprovo? Como é que eu comprovo a ocorrência deste fato gerador? Aí vem a lei municipal, cada um dos municípios do Brasil, nas suas legislações, o município estabelece que o comprovante da ocorrência da... O comprovante da ocorrência do fato gerador é a nota fiscal de serviços. Olha a importância do documento fiscal. Ele é o comprovante de que a empresa prestou serviços, portanto, praticou o fato gerador descrito na lei. E a legislação vai além, ela diz assim, vou repetir. A nota fiscal de serviços é o comprovante da ocorrência do fato gerador, e deve ser emitida toda vez que ele ocorrer. Olha que interessante, pessoal. Então, toda vez que ocorrer o fato gerador, o contribuinte é, é obrigado a emitir a nota fiscal. E a emissão do documento fiscal é determinante para que eu possa identificar a data de recolhimento do ISS. Então, veja que a data de recolhimento está diretamente relacionada com o fato gerador e a emissão da nota fiscal, que é o seu comprovante. Então, em termos práticos, pessoal, é... significa dizer que se eu prestar os serviços em março, eu sou obrigado a emitir a nota fiscal em março e, como consequência disso, eu vou recolher o ISS no mês de abril, no dia estabelecido pela legislação de cada um dos municípios brasileiros. É preciso lembrar também que nós temos basicamente dois tipos de fato gerador. Aquele instantâneo, imediato, que se inicia e se encerra imediatamente, é o caso, por exemplo, de um chaveiro. Eu peço para ele fazer uma cópia, a cópia de uma chave, em cinco minutos ele me entrega a cópia pronto, pronta, prestou os serviços, e ele já está obrigado a, imediatamente após, emitir o documento fiscal. Emite em março, paga o ISS em abril. Mas existem aqueles fatos geradores que se prolongam no tempo, ultrapassam o mês civil, e aí então, nestes casos, a legislação estabelece que o prestador dos serviços deve emitir uma nota por mês. Essa nota deve ser emitida no último dia do mês. Por exemplo, é o caso da construção civil. A construtora faz a medição da obra naquele mês e no último dia ela emite a nota. Emite a nota em março e paga em abril. Vejam então, pessoal, este é o, nosso, este é o conhecido regime de competência. Pouco importa quando o tomador vai pagar pelos serviços que ele contratou prestador vai pagar ISS, considerando o fato gerador e a emissão do documento fiscal. É irrelevante o momento do pagamento. Quando é que o prestador vai receber pelos serviços que ele prestou. Mas, vocês sabem, temos uma exceção, que é o chamado regime de caixa. Pessoal, os municípios não adotam o regime de caixa é muito mais desvantajoso para o município. Né? É, portanto, portanto é, os municípios adotam como regra o regime de competência e não o regime de caixa. Mas é preciso lembrar que no Simples Nacional existe a possibilidade do optante, da empresa optante, também fazer a opção pelo regime de caixa. Pessoal, não precisa pedir para a prefeitura... Basta fazer a opção lá no, no, no, no, no portal do Simples Nacional e você já está autorizado a pagar o ISS no regime de caixa. Se você é optante pelo Simples Nacional e fez também a opção pelo regime de caixa, então aí a coisa muda de figura. Eu emito a nota em março, porque o fato gerador ocorreu em março, mas eu só vou pagar ISS quando o tomador efetuar o pagamento, o critério então é a entrada financeira e não a emissão do documento fiscal. Esta modalidade é muito interessante para alguns segmentos, para algumas empresas. Então, está aí uma informação muito importante. Mas, tirando isso, tirando essa exceção, todos os demais casos pagam ISS <coughs> com base no regime de competência. Tudo bem? Então pessoal, é, nestes dois casos, é, a, o critério para recolhimento do ISS, quem determina a data, seja no regime de caixa, seja no regime de competência, é o município. É preciso verificar o que diz a legis legislação, qual é o dia que foi escolhido pelo município como data para vencimento, é, vencimento da obrigação de recolher o ISS. No próximo vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da moratória e ainda sobre dois institutos muito importantes previstos no Código Tributário Nacional. Eu estou falando da anistia e da remissão. Se você gostou desse vídeo, se as informações foram úteis para você, não esqueça de compartilhar com os amigos, não esqueça de fazer a sua inscrição, dar um like e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até lá!